Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, embaixador Ernesto Araújo. Bom dia a todos, bom dia. Temos hoje a grande, Temos hoje a grande alegria de receber aqui a visita do uh, ministro de Relações Exteriores da China, Sr. senhor Wang Yi, com quem uh, acabo de presidir a terceira reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China, um processo estabelecido em 2012 e que estamos retomando como um dos instrumentos centrais da relação Brasil-China. Nós tivemos uma excelente e longa conversa, peço desculpas, inclusive, pela, pela demora, e enviamos aqui para a conferência de imprensa, que foi o resultado de uma... É uma reunião muito densa, muito produtiva. Aliás, continuaremos a conversa agora durante o almoço, mas nessa sessão da manhã tivemos é, a oportunidade de é, trocar ideias e, e é, falar de, da perspectiva do adensamento da relação. É, falamos da, do momento em que os dois países estão vivendo. No caso do Brasil, é, eu falei da, do momento de um, um país que quer e cada vez mais ter uma relação econômica aberta e produtiva com o resto do mundo e, nesse sentido, da importância central da relação com a China, nosso maior parceiro eh, comercial. Eh, ao mesmo tempo, falamos do eh, momento de eh, duas sociedades que, cada uma, à sua maneira, estão procurando se estruturar no rumo do progresso, no rumo de eh, sociedades prósperas, produtivas e harmônicas. É, nós é, conversamos muito sobre maneiras de dar impulso ao intercâmbio econômico que é tão central na nossa relação é, falamos dos bons resultados que já foram atingidos é, esse ano é, na Cosban em outros contratos é, bilaterais é, da necessidade de continuar trabalhando é, na, na área do intercâmbio agrícola, que é tão importante para o Brasil no, no intercâmbio, importante também, tenho certeza, para para a China, é, mas também na diversificação do intercâmbio, tanto dentro da área agrícola quanto na, na área industrial, o intercâmbio tecnológico, falei da é, intenção do Brasil de é, se tornar cada vez mais um país que tem é, uma capacidade tecnológica e industrial avançada, para isso a parceria com um país como a China também é essencial. É, falamos né, na necessidade de é, ter uma, é, uma criatividade, digamos, e pensar em novos instrumentos para a, a nossa relação é, nessa área econômica, que já é tão é, rica, tão diversificada, mas precisamos pensar é, de maneira ambiciosa em é, novos instrumentos que... É, permitam avançar, precisamos avançar eh, em certas dimensões de, de diálogo regulatório eh, e outras questões de acesso a mercados. Eh, conversamos também bastante sobre a perspectiva de investimentos, eh, confirmamos que é, há um interesse recíproco eh, em maior presença chinesa nos investimentos eh, em infraestrutura no Brasil, as sinergias entre programas de investimento chineses no exterior e o uh, nosso programa da PPI, uh, assim como uh, interesse em, em uh, investimentos regionais uh, de integração física na, na América do Sul. Okay, 那我這邊簡單的做一個翻譯 同時呢我們表達了巴西是一個開放的一個國家 呃，在中巴的合作的过程中呢，我们也提到了必须有创新啊，找到新的模式和手段手段呢来。 chamar de é, não Agora vou tentar falar menos para facilitar... A o trabalho da, da tradução é, bem é, boa parte da, da discussão nós dedicamos a aos temas do contato entre as pessoas entre as duas sociedades onde precisamos, chegamos a essa conclusão precisamos trabalhar para intensificar a, a cooperação educacional por exemplo, mediante mais presença de bolsistas é, chineses no Brasil e vice-versa é, é, mais turismo é, sobretudo, nosso interesse muito grande em atrair é, mais turistas é, da China e de termos instrumentos para facilitar, inclusive, a, a, a, a tornar mais rápida a emissão de vistos é, para chineses que desejam visitar o Brasil, é, cooperação cultural, inclusive na perspectiva é, da criação do nosso Instituto Guimarães Rosa de promoção da língua portuguesa e cultura brasileira, ter uma cooperação com o Instituto Confúcio, que é um grande instituto de cultura chinesa, dentro da convicção de que precisamos facilitar o contrato entre as pessoas que têm tanto interesse, no um maior conhecimento mútuo entre Brasil e China. 除此之外我們也討論到了人文交流 Uh, ba, ba, ba uh uh uh Nós também uh, ficamos de uh, reconvocar ou criar reuniões específicas de diálogo político sobre determinados temas e determinadas regiões. Então, ficamos de convocar por exemplo, reuniões para conversar sobre temas do Oriente Médio e da América Latina. São dois países que têm interesses tão diversificados em praticamente todas as regiões do mundo, que isso justifica e requer um diálogo aprofundado para que nós conheçamos melhor as respectivas posições e percepções sobre essas regiões. 除此之外,我們也討論了一些政治看法和觀點,有不同的議題,其中的一個議題呢是這個地區,地區包括中東還有拉丁美洲,在這些幾個議題呢,我們還會繼續進行交流,深化了解。 são iniciativas que ficamos de desenvolver, no caso da cooperação jurídica, muito especialmente em função do nosso interesse compartilhado em combater a corrupção, combater a lavagem de dinheiro, combater o crime organizado e esses flagelos. Ok. Uh, a <mundo> E por fim, entre tantos temas, só para destacar mais um, seria possível resumir aqui toda a, a nossa conversa, mas eh, conversamos sobre a nossa expectativa agora da, em, em relação a. A reunião do BRICS, que teremos eh, amanhã eh, no eh, Rio de Janeiro, juntamente com os ministros da Rússia, Índia e, e África do Sul, onde já eh, eh, identificamos muitas convergências e onde, graças ao trabalho eh, dos nossos colegas, do Sherpas, já temos eh, um texto de declaração eh, praticamente finalizado, eh, diferentemente do que aconteceu, como lembrava o ministro eh, Wang Yi, em eh, anos anteriores no BRICS, onde eh, era foi bem mais difícil chegar a, a declarações. Então acho que isso mostra o, o grau de nossa eh, convergência. Eh, e eh, para finalizar com eh, também algo que é o, talvez o mais importante nesse nesse momento, que é eh, a confirmação da Visita que o presidente Jair Bolsonaro fará, a convite do presidente Xi Jinping eh, à China, em outubro. Vamos, através dos canais diplomáticos, fixar as datas e o conteúdo dessa visita, mas eh, temos a convicção de que será um momento muito importante, muito marcante, eh, neste que é o... 45º aniversário das relações entre Brasil e China, assim como, um pouco mais adiante, a presença do presidente Xi Jinping no Brasil para a cúpula dos BRICS. 除此之外呢我们也谈到了金砖国家的会议 另外一個最後我想跟大家分享的是 10 11 45 Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o conselheiro de estado e ministro dos negócios estrangeiros da República Popular da China, senhor Wang Yi o uh uh, Sim, eu concordo completamente com o Senhor Ministro Araújo. Realizamos agora mesmo a terceira edição do nosso Diálogo Estratégico Global e foi um grande sucesso. Esse foi o primeiro intercâmbio estratégico profundo entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Esse evento contribuiu para o aumento do conhecimento mútuo e para o aprofundamento da nossa cooperação. Eu o sinal mais importante que gostaria de transmitir, mediante esta visita, é: sejam quais as mudanças no, na situação internacional e na situação dos nossos dois países, a parte chinesa vai continuar com certeza a importância que damos ao Brasil no seu papel importante nos assuntos internacionais e regionais. Somos otimistas sobre o desenvolvimento do Brasil e apoiamos os esforços do governo brasileiro de liderar o seu povo para realizar uh, desenvolvimento econômico e melhora a vida do povo. Além disso, o governo brasileiro também procura abrir um, um caminho de desenvolvimento que combina bem com a sua reali realidade. 我和外长先生都认为 Sobre completamente região do ministro, que as duas partes devem tratar e dominar bem a direção correta do desenvolvimento das relações China-Brasil, a partir de uma altura estratégica e com uma visão ampla. A China e o Brasil, respectivamente os maiores países em desenvolvimento dos hemisférios leste e oeste e com representantes das economias de emergentes, temos grande potencial de realizar cooperação e temos enorme espacial de realizar essa cooperação. Por isso, somos parceiros naturais e temos todas as razões de realizar desenvolvimento e prosperidade comum. A China e o Brasil são duas forças importantes para a, globaliza a globalização econômica do mundo e temos grande interesse em comum e precisamos um do outro nos assuntos internacionais e regionais. Então, intensificar a nossa cooperação amistosa corresponde não apenas aos interesses dos dois países e os seus povos, como também a profigo para promover a paz, estabilidade e prosperidade das duas regiões e do todo mundo. 我们认为元首外交对于中巴关系的健康稳定发展具有战略引领作用 nós concordamos que a diplomacia presidencial desempenha um papel condu condutor estratégico para o desenvolvimento saudável e estável das relações China-Brasil. Nós damos muitas boas-vindas a uma visita do presidente Jair Bolsonaro à China em outubro deste ano. E o presidente Xi Jinping também tem toda, todo o interesse para participar do, da cúpula dos Brics, para a qual já foi convidado. Acreditamos que, através dessas visitas mútuas entre os dois presidentes, vamos planejar um novo blueprint, um grande projeto para o desenvolvimento das relações entre os dois países e conduzir a parceria estratégica global China-Brasil para novos patamares. 我们唐昧, teacher Liango, Usher concordamos em continuar drogando apoios, respeitos e compreensões nos temas que dizem respeito aos interesses nucleares dos dois países para compactar constantemente a base política das relações China Brasil. Concordamos em elevar o nível da cooperação prática entre os nossos dois países, implementar bem os resultados da quinta sessão da Cospan e fazer bom uso dos mecanismos de cooperação entre os dois parceiros. Vamos reforçar a, a criação de sinergia entre cinturão e roda e o PPI. Vamos aprofundar a nossa cooperação em agricultura, mineração, infraestrutura, aviação civil, cooperação espacial, entre outras áreas de cooperação tradicional, ao mesmo tempo vamos criar novos ah, pontos de crescimento nas áreas como inova inovação científica e economia digital. Vamos também organizar boas atividades para comemorar os 45 anos das nossas relações diplomáticas vamos facilitar o intercâmbio povo a povo e aprofundar a nossa amizade de muito tambo entre a China e o Brasil. 我们同意加強多邊語的合作在聯合國g 20 10 Output transcript: Junvang Concordamos em reforçar a coordenação e colaboração nas áreas inter, uh, multilaterais. Vamos intensificar e reforçar o nosso intercâmbio e coordenação nos quadros multilaterais como ONU, G20, BRICS. Vamos responder juntos aos desafios globais e desempenhar o nosso papel positivo em salvaguardar a paz e promover o crescimento econômico desse mundo. Em novembro, o Brasil sediará uma cúpula dos BRICS. A parte chinesa vai apoiar com todo o esforço o trabalho da parte brasileira. Gostaríamos de transmitir um sinal positivo de união e cooperação dos BRICS. Vamos adicionar mais brilho ainda à segunda década adorada para a cooperação BRICS. O Brasil é o o 同中国的双边贸易 o Brasil é o primeiro país em desenvolvimento que estabeleceu uma parceria estratégica com a China. Foi também o primeiro país da América Latina que estabeleceu uma parceria estratégica global com a China. Além disso, foi também o primeiro país da região que tem um comércio de maior, superior a 100 bilhões de dólares americanos. Então, as relações China-Brasil têm um papel estratégico e exemplar. Gostaríamos de trabalhar junto com a parte brasileira para promover a parceria estratégica global China-Brasil aos novos patamares para forjar paradigmas para a cooperação China-América Latina, cooperação dos mercados emergentes e cooperação Sul-Sul. Obrigado a todos. Obrigado. Question? Neste momento, duas perguntas da imprensa, por gentileza. É, boa tarde, é, boa tarde, ministros. É, sou Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo. É, eu queria fazer ao ministro Ernesto é, duas breves perguntas. A primeira é, hoje o ministro Toffoli, do Supremo, deu uma decisão que obriga a Petrobras a fornecer combustível aos dois cargueiros iranianos que estão no porto de Paranaguá. Considerando que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o Itamaraty se manifestou sobre esse caso, e indicou que o enquadramento de agentes econômicos brasileiros na legislação americana, referindo-se a sanções, pode trazer riscos não desprezíveis para esses, para esses agentes, repercussões econômicas e políticas não desprezíveis, eu queria perguntar ao ministro como ele recebe essa decisão e se ele considera que a Petrobras agora, fornecendo esse combustível, está sujeito a algum tipo de retaliação ou sanção por parte do governo dos Estados Unidos. E a segunda pergunta que eu queria fazer ao senhor é sobre a consulta é, ao governo americano referente à, emba... à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. O Agreman já foi pedido ao governo dos Estados Unidos e já houve alguma resposta desse governo, formal ou informal, caso a consulta tenha sido feita? Muito obrigado. 看一下這位記者的提問 na, uh, o Passi o uh, se o ministro quiser responder por mim, eu também aceito. É, bem, é, a respeito da decisão do, do ministro Toffoli, esse tema da, do abastecimento, os navios, é, é um tema que, né, portanto, está na justiça, e nosso entendimento é de que todas as partes envolvidas é, têm que seguir é, as determinações é, da justiça. Né? E nós é, havíamos chamado a atenção é, para o fato de que... É, por determinadas ações, a Petrobras, no caso, poderia realmente estar sujeita a eh, prejuízos nas suas atividades eh, nos Estados Unidos. Né? Então, eh, isso continua sendo sendo o caso. Né? Nos parece que, eh, eh, de acordo com eh, medidas que estão em vigor por parte do, dos Estados Unidos, eh, eh, o determinado comportamento da Petrobras eh, enfim, eh, tem, eh, pode ter esse tipo de de repercussão, isso é o que nós tínhamos chamado a atenção antes e, e continuamos enfim, eu acho que a situação é, permanece mais o que existe, claro, é o, é o Estado de Direito, o Império da Lei, então, é, entendo que as, todas as companhias continuarão atuando de acordo com o que determina a Justiça e terão é, a sua atuação na Justiça conforme seus, os seus interesses. Né? É, em relação à ao, ao, questão do pedido de Agremant, enfim... O, na, na prática diplomática né, o pedido de agremã é, entre ser efetuado e, e ser eventualmente respondido, ele corre em, em sigilo então é, não, não me cabe aqui é, falar sobre isso agora é, né, porque depende de uma, é, enfim, dessa dessa praxe é, diplomática, mas é, não, simplesmente confirmo, claro, a intenção é, que já foi dita várias vezes, claro, pelo presidente da república e de que o Deputado Eduardo Bolsonaro, seja o novo embaixador em Washington. Okay. Uh, 巴西政府會按照法官的審判來去執行情況是這樣子 然後這個申請過程是不用公開的 Last question. 呃, 王国伟您好 呃, 阿努罗部长您好, 呃, 大家下午好, eu sou da agência Sinhua e trabalho agora em Brasília. Então, a minha pergunta vai para o chanceler Wang Yi, eu sei que o presidente Xi Jinping já fez quatro visitas à América Latina e em julho de 2014 ele propôs aqui, junto com os dirigentes da América Latina e calipe a formação, a criação do Fórum China-Serac. E essa visita sua também vai, também inclui também China, o Brasil e Chile. Então, gostaria de saber como é a sua avaliação sobre o desenvolvimento das relações China-América-Latina e como é a sua perspectiva desse relacionamento. É, Sim, a China tem uma diplomacia unidirecional. Quer dizer, queremos desenvolver boas relações de cooperação amistosa com todos os países desse mundo. A América Latina e o Caribe é um continente cheio de vigor e pujança e há um, grande, um enorme potencial de cooperação entre a China e a região. Além disso, também compartilhamos importantes interesses comuns a China e a América Latina e Caribe, mesmo distantes um de outro, temos um contato de longa história e temos afinidade um por outro. Exatamente como você levantou, em 2014 o presidente Xi Jinping participou aqui no Brasil da primeira reunião entre os dirigentes da China e da América Latina e Caribe. Na ocasião, as duas partes decidiram estabelecer um relacionamento de parceria, de cooperação abrangente, caracterizada pela igualdade, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Além disso, declararam a criação do Fórum China-Serac. Então, com os esforços conjuntos das duas partes, a cooperação China-América Latina sempre mantém uma boa tendência de desenvolvimento e está abrindo um novo, um novo caminho de cooperação intra-regional que corresponde à tendência da época e corresponde aos interesses de todas as partes. <tos> A característica mais marcante da cooperação China-América Latina é igualdade e respeito mútuo. Quando realizamos cooperação com os amigos da América Latina e Caribe, seja países grandes ou pequenos, seja o qual o seu sistema social. Sempre defendemos que devemos tratar um ao outro em pé de igualdade e sempre contemplamos os interesses nucleares e importantes de cada um. Sempre persistimos em respeitar o caminho de desenvolvimento e o sistema político que cada um escolhe Sempre persistimos em não fazer Inter, Intervenção nos assuntos interiores de qualquer país. 3000 今年上半年有將近255%的快速的增長。在拉美投資行業的中國企業已經超過了2000家,累計為當地創造了 家累計為當地創造了 mais substancial da China nós gostaríamos de fazer bom uso das vantagens da China em termos de mercado, capital e indústrias para ajudar a América Latina a superar os cargos de desenvolvimento e aumentar a capacidade de desenvolvimento autônomo e realizar crescimento sustentável. O comércio entre a China e a América Latina e o Caribe já superou 300 bilhões de dólares americanos no ano passado e no primeiro semestre do ano corrente apresentou um crescimento muito rápido de aproximadamente 25%. Há mais de 2 mil empresas chinesas que investem na América Latina e Caribe e têm criado em total mais de 1 milhão e 800 mil de postos de trabalho. Então, queremos dizer que a cooperação traz benefícios tangíveis para o povo da América Latina e Caribe. 从不寻求打造势力范围 各方与拉美的合作, 可以並行不備, 相互补充, 開展三方合作, 多方合作, 做大利益, 蛋糕, então, a orientação mais preciosa da cooperação china é Latina é a abertura e inclusividade. Na sua natureza, a cooperação China-América Latina é uma cooperação SUSU. Então, é uma escória autônoma e voluntária das duas partes. É uma ajuda mútua entre as duas partes. A parte chinesa nunca e jamais tem nenhuma consideração geopolítica na América Latina. Nunca procuramos criar alguma chamada área de influência e não participamos do chamado jogo estratégico. A cooperação China, América Latina e Caribe corresponde às necessidades das duas partes e não tem nenhuma terceira parte como objetivo e não, não vai ser impactada ou influenciada pela nenhuma terceira parte. É uma satisfação para nós ver que os países da América Latina e Caribe soberanos e independentes desenvolvem boas relações com qualquer país nesse mundo. Nós sempre respeitamos Uh, os laços estreitos que já têm formado nesta, que, nesta terra uh, por uh, vários anos, por uma história longa. Nós consideramos que a parte da, da América Latina e Caribe pode ter cooperações, cooperações paralelas com diferentes partes. E essas cooperações podem complementar-se e promover-se uma à outra. Também gostaríamos de realizar a cooperação de três ou mais partes. Claro, temos que respeitar a vontade dos países da região. Essa é uma precondição. Além disso, podemos, podemos através dessa cooperação, fazer crescer o bolo de interesse e realizar ganhos compartilhados. 這是 em novembro, o presidente Xi Jinping vai pisar pela quinta vez na terra da América Latina e Caribe. Acredito que essa visita dele vai gerar novos vigores para o desenvolvimento das relações China-América Latina e Caribe. O Brasil é um grande país da região com uma trajeção mundial. A parte chinesa dá grande importância e a Boia um papel maior do Brasil nos assuntos regionais e internacionais. Gostaríamos de trabalhar junto com a parte brasileira para promover as relações China, América Latina e Caribe a alcançar novos avanços. Senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia.